E aí, tudo bem? Se você tem dificuldades é, para ler, muitos problemas de distração, eu estou gravando esse vídeo para falar sobre algumas coisas que você pode usar para conseguir ler com mais concentração. Eu lembro que na né, época que eu fazia a faculdade, eu ficava o dia inteiro no trabalho, enfim, no trânsito, e acabava lendo muito no ônibus. Né? Mas eu sei que nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Então, é, a primeira dica de leitura que você pode é, ter para ler melhor, é simplesmente encontrar um ambiente com o mínimo de barulho possível. Então, eu estou aqui numa sala onde basicamente só tem eu, uma mesa de estudos, e as chances de eu ficar mais concentrado para a leitura é muito maior. Então, uma outra dica também é que você possa sentar num ambiente que te dê basicamente um posicionamento onde você possa se focar e se concentrar no estudo. Então, se por acaso você ler de uma maneira bem relaxada, o seu corpo pessoalmente não vão entrar num estado é, no estado mental adequado para foco a produtividade, né, e produtividade na leitura. Então procure sentar-se à mesa é, de uma forma onde você possa é, simplesmente simular um ambiente de talvez até uma biblioteca que possa fazer com que você se sinta bem concentrado, bem focado. Então basicamente dessa forma. É, e uma outra dica também seria tecnicamente evitar é, os ruídos mentais. Então, muita frequência, muitas pessoas ficam com fome, com sede, é, sentam para ler dois, três minutos e têm vontade de levantar. Então, evite esses ruídos mentais. É, Nota no papel tudo aquilo que tira a sua distração, se é fome, se é sede, se é algum tipo de pensamento, às vezes pensar no namorado ou na namorada, enfim, e procura controlar esses pensamentos para pensar neles exatamente na hora certa para que o seu foco não seja perdido naquele momento. Então, é, cada momento existe um momento ideal né, para namorar, para estudar, para trabalhar, enfim. Então, procure eliminar o máximo de distrações da sua leitura para que você possa ler com é, um tempo maior. Uma outra dica legal também, se você usa o celular, se você gosta muito do Facebook, do WhatsApp, desligue seu celular temporariamente, porque com isso você vai conseguir de fato focar no livro que você precisa ler. Né? É, é muito desafiante você tentar ler um livro e o celular do lado ficar vibrando no WhatsApp e você ter a curiosidade de responder aquela pessoa que você de conversar. Então, é, procura se focar, procura limpar o seu ambiente de uma forma onde fique basicamente apenas você e o seu livro. Se você tem alguma bagunça ao seu redor também, Elimine essa bagunça para que o seu foco total seja apenas no seu livro. Então, se você gostou dessa, dessa dica, compartilhe esse vídeo com um amigo, compartilhe esse e-mail com um amigo. Eu tenho certeza que ele vai aprender bastante também é, ouvindo sobre esse conteúdo. E, no próximo e-mail, eu vou passar para você, é, vou te fazer um convite, na verdade, e falar sobre algumas técnicas que eu utilizo para ler com mais velocidade e com mais qualidade. Então, até o próximo vídeo, até o próximo e-mail. Um grande abraço!